Mais uma semana de quarentena. Hoje eu tive uma aula de manhã super extensa e super cansativa de uroginecologia. E agora de tarde eu tô tendo sobre o TCC. Eu descobri que eu vou ter que fazer uma revisão do TCC. Não vou poder dar continuidade ao que eu estava fazendo no período pré-quarentena. Tô bem triste. A única coisa positiva de hoje foi que eu assinei o Me Salva. Eu decidi estudar para o Enem, a partir de agora mesmo, porque eu achei que não ia ter muito trabalho na faculdade, mas os professores estão entupindo a gente de trabalho, não aguento mais. Eu estou estudando muito mais do que eu estudava quando eu estava na faculdade, em período pré-estágio, e muito mais do que eu estudaria estando em estágio, sabe? Sabe? mm <laughs> Faltam então, 18 minutos pra minha aula voltar. Não vai dar, eu vou tirar um cochilo. Hoje é terça-feira, não sei mais qual é o dia da quarentena, mas a gente tá na quarta semana já. E ontem eu assinei o Me Salva e aí eu ia começar a estudar, mas eu tô com. tem um nome em português, é porque eu tô com um nome em inglês na cabeça. E eu tô com o de atenção muito baixo. Eu tive que ler quatro artigos agora de manhã para aula de geriatria. E eu não conseguia ler esses artigos porque a minha cabeça perdia o fio da meada. E, enfim, eu tô com esse problema. E aí eu vou instalar o Forest, que é um aplicativo que você coloca um temporizador. E aí ele planta uma árvore. E aí se você mexer no seu celular ou enfim perder o foco, você mata a árvore. E aí eu vou instalar ele de novo. Porque teve uma época que eu usava ele que eu estava indo muito bem, tanto para a faculdade como para estudar para Enem. E aí agora que o Me Salva está liberado já e tem várias coisas para fazer é, da faculdade, todo dia eu tenho uma tarefa diferente. Eu preciso manter minha atenção, então eu vou instalar de novo ele e tentar focar nas coisas. a Monique, a bateria tá quase acabando, da câmera eu não acredito, mas enfim, eu vim aqui porque eu decidi que eu vou voltar a gravar pro meu canal no YouTube, toda vez eu decido isso, mas enfim, a semana começou uma loucura, eu tenho várias coisas pra estudar da faculdade, e pro Enem, e os meus dois irmãos estão cheios de atividades também da escola pra fazer, e eu tava querendo fazer pós-graduação, esse semestre, né, nesse primeiro semestre Ainda bem que eu não comecei Porque eu ia estar atolada de atividade assim, ó Que não cabe, entendeu? E, enfim Daí agora eu tô lá na sala estudando com os meus irmãos Eles têm tanta tarefa pra fazer Tanta tarefa pra fazer Que eu, nem, eu não consigo nem processar direito, sabe? Mas Eu vou conseguir fazer uma dica de vez Vai dar certo